Opa, vale quebrar a luz Ai ah, meu Deus, é o tranca a rua, ele tranca Fica na luz Ai, não quero correr Corre, rápido, ah, corre ah, Agora correu, tio Estamos na luz Estamos na luz wow. Cagão ah, É mais cagão ainda Ai meu Deus Vem Vou pegar um por um dos caras Remed É? Seu jogo do Remed É primo dele ou alguma coisa Ele perdeu a sua bicicleta E simplesmente você tem que achar Nessa localidade Onde que tá a bicicleta? NÃO ah! vamos Flipar Flipa Edward vai ter ah! que tomar Algumas decisões ah! difíceis Durante sua aventura Parece esse cabelo é esse jogo É cabelo Você nunca sabe o que você é Quando você tem uma vida perfeita dá pra ver seu Smartphone Tudo parece... Ainda bem tem cachaça aí. Ah, que pistolão. Mensaria, mensagem quem será? Quem sim? Quem será que você pai? Estou no motel nos arredores de Dortmund. A moeda tá simplesmente avisa que ela tá no motel. Tá de boa. Vamos lá ver o que, que ela tá perguntando. Vamos ver chegar esse motel, tio. Vamos lá ver o que tá rolando. Não posso continuar fazendo isso. Ó, oh, o Kid de Bengala provavelmente raptou. a still... Já, já vi uma cartinha no chão? Pode ser que haja coisas ali suspeitas. Preso objetivo, procurar Daiane. Rapaziada, vamos flipar esse carro aqui. Oh. Isso o tiozinho é rápido. I'm Provavelmente ela não dá. Estou cansado, está frio, está I quase a chover. Beleza? Deve vir para dentro. Vamos lá, tio. Hotel ó. Oh, oh, oh, oh. Golden Acres Bakers Motel. Ah, isso aí já viu, tio. Já viu, né? Beleza? Comboze um no motel, tio. Oh, meu Deus, cara de comboze um aí. Vamos ficar esperto. ó, Ação e a atirar. É o okay. quê? Rapaziada, já tem duas, duas duas funções aqui que estão ligadas, hein? Mountain Tours. É que tem comando aqui. <risos> tá tá, tá rolando um de motel, ó. Podes apanhar este objeto ou oh, interagir. Hello? <risos> Meu Deus! Tem. Parece que a daí não tá aqui não. Telefonim está rolando ninguém. Vamos obedecer, sentar. Ah. Eles vão ver se tem alguma coisa aqui no canto. Vai lá e vê. Não é nada demais, hein? No de, de momento, não tem nada oh, demais. Não, nadinha. Eu vi cinco estrelas aonde? Nem, nem recepcioners tem aqui? Ó a porta, ó, ó, ó. Achei que foi no pé. Olha. Tem umas paradas aqui que a não está vendo nada. Uma televisitas. Aham. Uh entra -huh. quebrando tudo, hein? Oh, meu Deus, vai, vai ter ninguém aqui desse negócio? Eu vou começar da voadora. Eu vou, vou dar mais uma olhada aqui dentro? Sim. Vou ter que começar a olhar os quartos, hein? Vamos ter que começar a checar todos os quartos. Aquele modelinho. Olha, aqui é mais cabreiro, hein? Ó, oh, até desenharam na parede. Esse aqui tá trancado. Qual quarto que é esse? 52. Quarto 3, tio. É macho. Quarto 1 trancado, quarto 3 pro outro lado. Se inscreve aí, tio. Céu. É. 3 totalmente trancada, rapaz, só vai estar aberto o 7. Fica só vindo. Vou até no último, tio. O caverninha tá ligado esse tipo de jogo, tio. Os caras querem esconder de nós, e ele chega lá dando voadora. Aí, ó. Beleza, 8 abre é, o 7 abre, tio. Ó. O jogo simplesmente nos pegou nesse quesito de nos enganar. O que, que acontece? Tá rolando uma chave aí então. Vamos tentar achar essa chave, que provavelmente está dentro da recepções. Tem que ter uma chave aqui dentro, tio. Ó, ó. Não. Beleza. Calimbeque. Cavalo Horsenes. É. Rapaziada, tá rolando dois encostos cabulando. Parece cabrits, mas é encosto. Que delícia, cara. Beleza. Rapaziada, a chave tá ali dentro, tio. Dentro dessa escuridão aqui. O jogo não quer dar lanterna. Alguma coisa aqui, tio. cadeira fazer vai, vai ter que puxar as paradas aqui um jeito. Deixa pra lá! Se tiver chave aqui no escuro. Ai, fica mais fácil, hein? <risos> fica mais fácil. Tá, tá, tá dormindo, acorda, meu irmão! Ai, meu Deus, depois de 10 anos o cabelo acende a luz. O que que acontece? Ó, tem uma janela totalmente do mal. O cabine tá de boa. Começar a mover as paradas, que vai, vai rolar uma chave aqui, tio. Tô começando a sentir que vai rolar uma chave aqui. Ó, oh, Merle Johnson. Sim. É que, tio, a chave vai estar tá aqui dentro. Ó, oh, cartinha, aí. Ed, tentei ligar-te, mas não tenho rede. Provavelmente chegas daqui a umas horas. Vou aproveitar para passar um pouco pelas brasas. A chave vai ficar debaixo do tapete. Mal posso esperar por te ter aqui. Ai, sou o quarto dois. Rapaziada, é debaixo do tapete, hein? É, ué. Será que a gente tem como olhar o, o tapete lá? Rapaziada, quarto 2 aí, chega da derrapando de olho. Oh, tapetinho. Esse aqui eu é corto um, tio. Guardou dois aqui, ó. Ah! Pega uma chave, tio. Pegamos a chave. Agora é só entrar. Ai, Dayane. Ai, Dayane, você vai tomar no um caneco, hein? Vai tomar no um caneco? Beleza, a TV travou, tio. Bugou, ó. Travou dos três patetas. Rapaziada, isso aqui é uma fusão do Charlie Chaplin, o gordo de Oklahoma. E o Sr. Bird. <risos> um dos três. É um dos três. Beleza. Tá lá uma bolsinha aqui. Where are you? Ô Diane, vem, vem. Vem pro a vem. Não vem. Beleza. Desaparecimentos durante a noite. Michael Radloss é a quarta vítima no caso dos estranhos desaparecimentos. Tal como nos casos anteriores. A roupa do Sr. Reefless foi encontrada numa poça de sangue. O xerife Matthews. Pede que todos se mantenham em casa após o cair da noite, rapaziada. Quando cair da noite, você fica em casa, hein? Negócio de ficar saindo à noite não é bom. O que, que acontece? Vou dar uma olhada nessa gaveta aqui, tio. Vou dar uma olhada. Desse lado aqui, pode ser que rola algumas coisas especiais. Ainda nada. Não tem nada. Rapaziada, cadê essa Dayane, hein? Fazendo tricô lá no fundo. Só quebrar tudo, tio. Ó, oh, parada pro o aprendendo esse game. Acha a luz, tipo... É, Peter! Oh, você tá com a luz acesa! <risos> Nossa, que quarto lock, hein? Beleza, tá rolando desaparecimentos à noite. O caverninho tá de boa, tio. Tá de boa. Não tem uma arma, só não sei como que usa ela. Mas a gente tem... Beleza. Tem uma porta aqui, tio. Ó, ó, Aí, ali. Tá tudo... Ah! Telefone então tocou aí. Ô, oh, Adriano, tu me ouvindo? ele tá rolando um papel Xenix. Pera aí, tio, onde é que tá esse telefone? Pedrascaba. Ele acendeu a luz. Tchugo, o, te, o telefone tá lá fora da né, caverninha. Ah <risos> oh, meu Deus, você tá aqui, ó. Stay no light. a luz? Rapaziada, <risos> a gente É bom você aparecer aí. Ah, fecharam a porta, hein? Ai! Oh, oh, meu fusca! Ah, meu Deus, que Dormort. vamos pegar a Comboza ali, tio. O que? <risos> o que que, que Peraí, cadê, cadê a Comboza? Eu não sei onde ele quem sabe? Diane's not here. This place is empty. Oh, meu Deus, Dormort. ele vai de pesão, tio. Ah, e será que não vai achar uma Bobillette no meio do caminho? Ó, tem objetivos. Você pressionar aí, tio. Lá do outro lado do teclado, hein? eu um vou pouquinho. mas sua casa, seu Loki. <risos> eu não ia, Cadê os objetivos? Ah, tá. Beleza, aparece ali. Oh, meu Deus. Rapaziada, o cara caiu do, do Fio Elétrica ali, hein? Beleza. Oh, meu Deus. Vai quebrar a luz. Ah, meu Deus. É o tranca-rua. Ele tranca. Fica na luz. Ai, não quero correr. Corre. Rápido. Corre. Agora correu, tio. Estamos na lança, estamos na lança. Wow, cagão! Ah! É mais cagão ainda. Ai, meu Deus! Vem! Vou pegar um por um dos caras. Rapaziada, é como que foi? Hello? Xé. <risos> que <risos> para tio? Eles têm baixados. Beleza, <risos> <Mas>, rapaziada, <risos> são só alienígenas. Tem. Ó, oh, esses alienígenas de um olho são uns mestres. Os de dois olhos são mais de boa, são empregados, mas os Locks tem machado, tio. Eles vêm totalmente equipados para guerras intergalácticas. Vamos simplesmente chegar lá cumprimentando, mas vai ser de boa. Ó, fica só vendo. Ai, peraí tio, vou começar pela da esquerda aqui, hein, tio. Não conversa comigo não. É para fumar fumaça, hein. Oh, bicho é cabreiro. Cabreirão. Ai, tá passando. Ai, rapaziada, acho que não pode chegar muito perto não, hein. Eu acho que não. Ah, beleza, acho que não dá para ir não. Ah, ah, ah. Vamos ver o que tá rolando aqui no, no, no, no caminhão do amor os caras ainda estão lá, vamos ver os objetivos? Siga para o Darth A gente tem que ficar na luz, então tem como a gente pegar o caminhão e atropelar os locks, não. Eles não tem como pegar o Caminhão do Amor. fusca, tio. Beleza, sumiram. Tem a luz já era. Eles left shift para correr, estamos correndo já tio. Aqui derrapa mais que a perna. Pera tio, peraí. Ah, pacou luz. Ó, tá rolando os muçulmanos aqui, hein? Ô, oh, louco, tio. Ó, oh, tá caro fogo. O meu carro está destruído. Rapaziada, os caras roubaram o carro batendo a árvore e saíram fora. Oh, não vai ficar barato assim não, eles Vão seguir. Uma Casa, tio. Tá rolando uma casa ali, hein? Ô, oh, louco, vou correr, vou correr. Seguir para Dorfleaks. O quê? Oh, Deu luxo, os oh, caras não mal mesmo, hein? Fechou a porta. Fechou <risos> <risos> a porta. Rapaziada, até só cinde, acender a luz ali que a gente fica de boa. Será que tem como acender? Chega perto e começa a Ó, começa a trocar o canal da nossa cabeça. Ah. É de boa. Rapaz, acender a luz é de boa. Os caras estão tá dentro da geladeira, tio. De... Para dessa. Eles estão na esquerda ali. Oi, eu tava tá com a na sua cara. E vamos bom, acender essa luz aqui? <risos> ai, ai, escorregou. Ai, escorregou. Ah, oh, escorregou, tio. Vou apertar o botão um, liga outro, desliga. Peraí, já tô ligado que um, liga outro, te desliga. Tem um uma cartinha aqui também. Peraí, peraí. Rapaziada, Dona Durcelalva, é hein? Vamos pegar essa tia Loki. Olha aí, tio, as três putado, Essas tiazinhas aqui são simplesmente suspeitas dessa casa. Eles vão ver que horas que é. Olha lá, olha lá, rapaziada. Agora é simplesmente 10 e 40 e se for 10 e quarenta na sua casa... Gente, prepara! -se. <risos> o que, que acontece? Acidente trágico. O corpo de uma rapariga de treze anos foi encontrado perto da sarração. Tava tá rolando uma sarração ali, foi encontrado próximo. A vítima terá presumidamente caído no trilho das bicicletas. As autoridades afirmam que foi um acidente e que nada mais há a investigar. Rapaziada, escorregou ali de bicicleta, tio. Ah, Perto da sarração. Foi, foi! Aí já viu, né? Eu falei, nunca vai nesses bailes sarradores, tio. Sempre desaparece um, um corpo por aí. Ó, <risos> oh, tem coisa aqui pra mexer, tio. Tá com cadeira na cara deles. É só na cara. De momento cara tem facão. Essa luz aqui. Ó! Oh. <risos> Desapareceu, seus locks. Ah, quem que manda agora? Ó, oh, tem alguma coisa ali atrás, hein? Começou a ficar cabreiro esse jogo Ah, foi uma bola de basquete, cabelinha. Pelo amor de Deus, hein? Beleza? Ó, oh, pra lá não é. Tem que seguir a luz. Ó. Oh. Segue. O okay. quê? Trator, de Mas, olha, a Vai lá o gente for Speed aqui aí. Aí oh, eu quero ver se esse cara aguenta. Tratorzão, farolzão. Totalmente profissionalizado. Peraí, peraí. O que a gente ligou? Não tô lembrado, não. Tem alguma coisa lá em cima, tio. Tem... Oh. Way, Aquela dark luz dark. deve ser dor, Olha, Se o campo não estivesse tão escuro, é bem cabreiro passar um negócio escuro. Rapaz, a gente vai achar uma lanterna aqui. Vamos achar uma lanterna do Pode Rapaz, agora a gente vai achar uma chuva é inconfortável. Bem, está meio escuro, desconfortável. Oh, ai, ai. Oh, beleza, dá uma soltura, rapaz. A gente vai andando no escuro aí, dá uma soltura. Rapaz, dá um aconselho muito, hein. Olha, dar uma para esse lado. Tratoristas. Ah, ele está aqui aos aí deles, ó. Eu vou te dar uma dor, rapaziada. Esse cara devem ser faixa preta de o lixo. Será que tem como a gente pegar esse trator não? Não, não, não, Pessoal, vamos mexer aqui no. na antena para gregas. É o Beleza, só liga e desliga. A única coisa que acontece.. Ó. Oh. Provavelmente ele engolei alguma coisa. Tem um botão do amor aqui? Ó, olha aí, tio, é chave da garagem. Tio. Quero ver queima com chico. Ó, pra cá rola os gregos. Rapaziada, os gregos janta, Os gregos jantam. Beleza, três greguinhos ali. Chave da garagem, vou lá, vai lá. <risos> ô, ô, seu jogo, isso aqui. é, isso é Automático, <risos> por que, que tem chave? <risos> <risos> ah, eles estão ali? os caras estão acampando, hein? Beleza, chave da garagem. Não tem mapa no negócio não, tio. Nossa senhora! Tá rolando os grêmios ali. Beleza. Vamos dar volta. Au! Vamos entrar aqui totalmente dentro da quisas Tá é escuro aqui o negócio, tio. Deve ser pra cá, garagem. Essa parte aqui... é. Onde é que é a garagem, tio? Beleza, pera aí, deixa eu tonturas. Ah, eu ligo a luz. Rapaziada, acha a, a, a lanterna nós era o jogo. Beleza, chave de Fins, essa peça aqui que você queria, caverniã. Assim, a peça tá aqui. Beleza, rapaziada, tá rolando um bujão de gás. Sim, beleza. Será que vai rolar uma arminha pra nós, não, jogo? Caralho, tá totalmente calmo, hein? Olha aí, olha aí, caverniã, fuçando, tio. Já tinha fusíveis Acha... fusíveis. Eles acham que o fusibles ligaram as luzes do campo, rapaz. E agora a gente vai plantar uns milho lá. Vamos ver quem que vai chegar perto. Vai ser quem voa, que carte... rapaz. Tem uma Rapaz, essa parte aqui tá bem cabulosa, hein? Olha aí, tio. Frank totalmente do mal. Deve ser um encosto mais forte ali do meio. Vamos lá. Armarinha, armarinha. Oh, a porta está emperrada, tio. Não vai abrir. Não, acabou. Será que a gente desceu aqui? O camarinha... Au. Oh. Ai, meu Deus. Pera aí, tio. <risos> Cuidado, hein? Será é que essa porta tá quebra? Aqui. Força, estar emperrado e não vai abrir. Ah, os caras chegam chegando. Ai, acende a luz. Oh, rapaziada, rolou um cavaco aqui no, no, no pescoço quando eu vi aquele Gremlins ali. Eu vou falar para você, hein? Nossa senhora, brilhou, chegou a gritar. Rapaziada, correndo, hein? Vamos, vamos de. pita. Agora, agora, agora a gente vai ligar esse negócio aqui. Não vai, so não vai sobrar nada. Não! Peraí, peraí. É lá em cima o fusível, será? Não, não. Onde que eu coloco esse fusible, tio? Dois mil anos depois. Beleza, ó. Se o negócio tá aqui... A caixinha tem que estar tá aqui também, tio. Opa. Olha aí, tio. Abriu mais a porta, hein? Verdade. <risos> Acho que abriu a porta, tio. Não, tá difícil esse? Assim. Tava difícil. Rapazerinha como o Fusca agora já era, Tá bom, tá um barulho aqui, Beleza? Nossa, tava aí na luz, tio. Agora é pode passar aqui de volta. Olha, passamos aí. Passamos. Rapazer, essa foi a gameplay de Shoo Flickers com e-mail. O que acontece? Se você curtiu essa parada aqui, escreve aí, curtir e é. ter parte 2. Se não curtiu, hein, parte 2.